Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa Dica Cultural. E a dica de hoje é o bom filme colombiano, A Ausência que Seremos, dirigido pelo espanhol Fernando Troiba e estrelado magistralmente pelo também espanhol Javier Câmara, que ficou conhecido no mundo todo com aquele filme famoso do Pedro Almodóvar, Hable con ella ou Fale Com Ela. A ausência que seremos, título poético, não. conta a história real do médico colombiano Héctor Abad Gomes, um sanitarista que dava aulas na Universidade de Antioquia, defendia os direitos humanos e foi morto por grupos paramilitares fascistas em 1987, na conflagrada cidade de Medellín. O filme está baseado no romance homônimo, escrito pelo filho do médico morto, o hoje escritor Hector Joaquim Abad de Franciolice, o Quiquim da história. Trata-se, portanto, de uma tragédia vista pelos olhos da criança e do jovem Quiquim, e perder o pai para a intolerância e o ódio político é um filme que tem muito a ver com os dias de hoje o médico morto praticava medicina social ensinava na universidade pública defendia a universidade pública defendia os pobres e lutava por vacinas contra a febre tifoide na colômbia lá nos anos 80 de quebra. Recomendo também o livro que inspirou esse filme, publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Seu autor, Hector Abad Franciolice, o Kikin, filho do médico assassinado, demorou 20 anos para reunir coragem de escrever essa obra e escolheu um título poético, A Ausência que Seremos. Um verso do poema que estava no bolso da camisa de seu pai no dia da tragédia. Recomendo os dois, livro e filme. No filme, preparem-se para mais um show de interpretação do consagrado Javier Câmara. Impressionante. Por hoje era isso. Aguardem novas dicas culturais. Muito obrigado e até breve.